Rapaziada, jogos mortais aqui, o negócio é louco, tio. Ó, oh, o Caverninha já bicou todos os caras aqui, o que, é que acontece? Estamos simplesmente... Ó, ó, ó aqui, ó, oh. ó. Fica esperto, hein? Rapaziada, o, o Caverninha tava interessado naquele mini bug, hein? Modelo 86, mas o chassi está em bom estado. O que, é que acontece? Vamos, vamos pular esse carrinho aqui? Vamos mostrar os caras como que se faz. Rapaziada, o você tá ligado? O tem uns atalhos sempre, né? A gente corta aqui pela fazendinha do... Do, do seu Jonilson. É o quê? Ó, tem que ficar esperto, hein? Tá rolando umas abóbora assassinas, tio. Elas flipam o carrinho. Beleza. Ó, já cortamos pela plantação. Ô meu Deus, cadê a missão, tio? Você não sabe nem eu. Beleza, a missão está nada mais, nada menos que ali. Hein? Ó. É assim que você dá as boas-vindas no território da tia. Simplesmente desce. Ó, tá rolando o zlock do mal aqui. Ó, só usar aí pra ele, ó. Papi. Beleza, já, já bicou o, o centro ucraniano. Top. Ô oh, meu Deus, você que é de o Felipe Melo! Ô, oh, Felipe Melo! Vamos cair, hein? Rapaziada, ó, ó, o barbichão, o barbichão. Olha, oh, do mal, ele tira com a mão, hein? Ô, oh, meu Deus, é do mal mesmo, ele vai em bica. Rapaziada, ó, oh, resolve a treta com quem? Ô, meu Deus, tem mais cara aqui, o oh, Felipe Melo! Vamos ficar esperto! Rapaziada, dá não um carrinho nesse bloco aqui, pelo amor de Deus, hein? Ó. Oh, tem cara por toda parte, Vamos, vamos carregar esse copo preto aqui Na moral, ó, o Loki tá ali Ó, ele vai, ele vai querer sair é isso, é isso Aí, tá de boa Sai, gente oh, Meu Deus, caiu seu oh, olho ah! Rapaziada O Jogginho está aqui Me parece que esse é o Boomer É o tal do Boomer Ó, vamos ler primeiro Ordens da seita Esse cachorro é um campeão Mande-o para a nossa fortaleza do outro lado da rua E faça com que ele vá para o norte Vamos deixar o meu irmão decidir o quão forte ele realmente é O que acontece, rapaziada Estava tentando zoar o Boomer Mas, onde é que é isso aqui? Será que tem que dar uma escopretada ali? Rapaziada, ó, chutão do amor, hein? Ó Rapaziada, simplesmente a missão Ó, é proteger o Boomer, hein? Rapaziada, ó, morreu com a bundinha pra cima, hein? Nada engraçado o Boomer está triste Vamos fazer um carinho Boomer, Boomer oh, Faz um carinho ah. Boomer O oh, Boomer, oh, boomer amigo do cavernia, O Boomer é amigo do Caverninha uh -huh. O Boomer pois é amigo do Caverninha Tranquilo, Boomer Já passamos de missão, Gil? Salvamos o Boomer do estoque É assim, mais ou menos assim com o Caverninha oh, oh, Todos revirados Rapaziadas, Estamos quase chegando no Chef Lock Falta poucas missões Para realmente pegar esse loco. Ó, oh, tem loquinho aqui? Ei, tá beleza? Quer, quer ajuda? Oh, ele tirou o bastão. Oh, ele tira o bastão chutinho, eu no seu olho. Olha, tem mais loco aqui, o Cavani adora, tio. adora a companhia. Ó oh, o Boomer, ó, oh, ó, oh, já com os loco. Ó, oh, Felipe Melo aqui já cai de primeiro tio. Ó, oh, Felipe Melo. Não cai de boa, rapaziada. Não quer cair não, hein? Ó, oh, cara, é, é resistente. Beleza, ó, ó o aqui, ó. Ó, ó, e alto os que bica. Na moral, tio Ah, meu Deus Vamos cair de boa As armas chegam a voar pro caverninha Ô, oh, meu tals Rapaziada Com esse mesmo sentimento Vamos altamente Fazer um empréstimo É o quê? Um empréstimo? Um empréstimo de, de, de caminhonete aqui? Ou será que a gente Pega nada mais a menos que o mini-bugerson? O caverninha simplesmente adora esse mini-bugerson aqui, hein? Beleza Vamos checar o mapa, o perímetro e as missões. Sabe? Missões de avião. Ah, meu, eu não com avião, não. Mas vamos investigar, MAP. Beleza, rapaziada, já estamos aqui com a nossa Mobilete Turbo Diesel. Ó, oh, chega, já chega voando no, no avião, ó. Oh, ó, oh, mais ou menos assim. Tranquilo. Já pulando dentramente do avião. Vamos ver do que se trata, hein? Ó, oh. Incursão aérea. O doguinho vem também, será que O doguinho, sabe? Gente, oh, o doguinho tá aí, hein, rapaziada com caminhões de gasolina, abastecendo eles onde puderem. Acho que estão planejando um ataque. Fica de Faz olho, e é. se achar algum, pode explodir aquela bagaça. <risos> <risos> o caverninho está começando a curtir. Enrola explosões no meio. O caverninho... Oh meu Deus, esse fusca tá batendo, hein tio? Paz a é. é. não está O quê? O <risos> oh, fusca! Ah, <risos> oh, vou voar tio! É mais ou menos assim, capitão Boiger aqui tio. Ah, meadas, como que voa mesmo? O caverninho esqueceu tio. Ah, Tem que jogar isso aqui! Beleza. Vou... O quê? Oh. É picada aérea. Rapaziada, os comandos estão tá invertidos aqui, hein? O negócio tá bem bem louco. A esquerda e direita, a direita e esquerda, hein? Olha o Fusca, tio. Cuidado, hein? Rapaziada. Vamos entrar nesse aqui? Ó, oh, ó. Oh. oh meu Deus! Tô bem, tio. que é piloto! É tudo calculado, o caminhão quer fazer um loop. Vamos se ligar nos loops. Primeiramente, vamos, vamos simplesmente se unir às esquadrilhas jupiterianas. Está um pouquinho mais para cima. É perto do sol. Subindo assim, ah, teremos mais uma visão ampla. Ó, agora você desce, tio. Olha aí você emoção. Acabei tio, de bico, não, hein? Ó, ó. A agora sim temos uma visão ampla, tio. Ó, podemos estourar esses loucos. tá meio torto, esse... Ah, velho, explodiu. Acabou, Jéssica? Já? Uau! Musiquinha Seus... Oh, rapaziada! Convocou você. Se por seus oh, meu Deus, você tá convocado, tio. Convocação, armas novas desbloqueadas nas lojas. Rapaziada, vamos dizer sim sim no zóio dele, ó. Oh, a expiação. Rapaziada, pá, beleza, vamos ter que pousar agora. Eu só o de só esqueceu. Oh, meu Deus, ó. Oh. Rapaziada, tá altamente treinado, ó O cobrinha lembra, de se segurar o botão grego aqui Ó, é o pousamento Ó o fuscão pousando, ó, ah, é seguro Ó, au Ai Rapaziada, ela pousou Estamos altamente em terra firme Temos lock aqui, altamente protetores Temos uma bazuca sem munição Uma escopeta e a arminha é o suficiente. E temos o doguinho da morte Ah, Boomer! vamos fazer o um carinho no Boomer! Oh, o Boomerzão! Ele! Vem, Boomer! Vem comigo! Beleza, rapaziada! O Boomer é altamente caçador de Loki. Farejo 10 barra 10. Vamos entrar lá no território desses lock Altamente distribui butinadas e soquinhas na ponta do rim deles. Parece altamente aprender como se faz. o oh, Boomer, espera o caverninho, hein? Beleza, BAP. Beleza, rapaziada. Já estamos aqui na área. Ó, ó, Me parece que há algo dentro da igreja. A intenção da missão é entrar na moral. Só que a Bernie não curte esse negócio de entrar na moral. Ele chega dando bico na porta. Tia, não tem dessa de espionagem aqui, não. Eu já entra na casa. Ó, oh, ó. Oh, oh. Rapaziada, tá na mão, hein? Faz tic-tic aí, tiazinha. Ixi. Depois do tic-tic a gente pode entrar. Beleza, ó. Vamos interagir. Interage aí, Loki. Ah, não abre a porta assim! Ah, oh, meu! Rapaziada, os caras é amador, depois você vai abrir a porta assim, você vê um cara no chão. Vai abrir a porta assim, é boa noite pro gaiteiro. Oh meu Deus do céu, não. Não se mexa! É pra dizer fúria aqui, não. Ira! Pecados requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos pecados, escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Peraí, tio, sem tatuagem. Seu verdadeiro eu será derramado neste chão à vista de todos. Perfeito. <risos> Se Maomé não vai até a montanha A montanha vai a Maomé Vamos começar Rapaziada eu... é. Tá rolando uma seita do mal aqui Ô oh, meu Deus, pegaram até o padre hein? Eu trouxe um posto amigo para a sua expiação nossos devotos. Estamos aqui reunidos para testemunhar. Ai! Seu filho é da ah! Oh! <risos> Vamos tentar isso de novo. <risos> Nossos devotos, estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos, estamos aqui para testemunhar... Aqueles dispostos a espiarem seus pecados. Aqueles dispostos a espiarem seus pecados. Você, Nick Rye, vai por sua mão sobre a palavra de Joseph. Você, Nick Roy. Oh, oh, caralho! Não, eu nunca vou me render a esse psicopata. Pode e apagar. aí está. A avareza, sempre pensando em si mesmo. <risos> Ah, meu Deus, rapaziada, eu não vou ficar feita. Nick? yeah Todo eu <laughs>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 O que, que acontece? Nesse momento de amor, felicidade e confraternidade, só tem um botão para apertar. Oh, meu Deus, não disse nada! Ah, oh, calma aí tio, eu vou dizer sim, calma, deixa eu... Pode? Rapaziada, não vou apertar o sim aqui antes que os caras arrebentam. Oh, meu Deus! É sim, tio! Rapaziada, olha que difícil, Zlock! Rapaziada, é, é suficiente, tio, a minha. O cara tem munição e bala pro Caverninha. O que é escopeta? Ah, tem escoprita. Ai, não pode te uma melhor, João Rapaziada, até o Felipe Melo vai rodar. Aí, já acabou a treta. Ah, mas já zeramos. E aí, tem mais? Oh, meu Deus, ele bate. Ó, oh, ajudou um carrinho aqui atrás carregando. Rapaziada, dá, dá um intervalo pra gente tomar um cafezinho, trocar uma ideia e voltar pra treta. O que que acontece? Ó, ó. Ô, velho, atira mesmo hein, do mal. E aí, tá atrás? Oh, meu Deus, não estão tá ligados no poder escopretal. E aí, tio, tá ligado? Ó, oh, vendo os oi nele? Rapaziada, tô tacando até farinha pra tentar matar o caverninha aqui. O caverninha é altamente programado pra isso, tio. Não tenha medo. Esse cara vai dar logo a escopeta com o caverninha na mão, assim. Calma gente, eu tô trocando ideia com os inscritos aqui. Os cavernal, estão esperando. Pera aí. Rapaziada, oh, tem que subir aqui em cima. Oh, meu Deus, rapaziada, a de escopeta passou pra fuzilinho. É o quê? E aí, entra aí. Rapaziada, com o fuzilinho aqui, ninguém pode escapar não, hein? Buzina o um negócio? Rapaziada, ó, primeiras impressões. Fuzilinho bica forte, tio. Ah, missão louca. E aí? É do bem ou do mal? Rapaziada, já estamos... Ah, o quê? Onde? Tá rolando helicóptero? É e é do bem do mal? Ah, meu Deus. Você cai rapidinho, rapidinho. Ó, rapaziada. Tem altos, cara do mal, aqui. Vamos explodir, um por vez. Fazer a fuzilinha rápida, hein? Ó. Oh. Ô hey, hey, oh, meu, tá é oh, meu Deus, esse carro é rápido meu Deus, ó. Pode esse carro dele? Ô, oh, carro, velho, quero explodir. Mano, você pode... ô, oh, meu, explodir um carro é, é mais difícil que explodir um avião, hein? Beleza. O que que acontece? Tem uns caras de mini Cuidado, avião! Tranquilo. Ó, oh, tem, tem um cara de avião ali. Antes de mais nada, é só dar um soquinho nessas arminhas aqui. Ó, oh, vamos pegar esse lock hein? O cara da loop, hein? cara cara da loop é altamente periculoso, hein? Ó. Peraí, peraí, peraí. Tem altos, cara. Ó, meu Deus, avião! Olha, meu Deus, Nossa, vai cair em cima de nós, Ei, avião, Atrás de onde? queria oh, meu Deus! Ai, ai. que eu vou pegar esse avião lock agora, hein? O fuzilinho vai entrar dentro da engrenagem desse lock. Ó, aí cai. Já vai cair, já tá ligado melhor avião meu, meu Deus, avião Passeada Vamos se ligar nos aviãozinhos, hein Ó, oh, fuzilinho, entra, tio Entra dentro desses avioló ó, ó Ó, vim, ó, vamos cair, hein Ah, oh, meu Deus, os caras vêm com esses mini bugers, Isso aí voa, tio, ele voa rapidinho Ó oh, O principal agora é, é, é bicar Esse, Oh meu Deus, tem Tem mira profissional, o caverninho tá vendo, hein Oh. Beleza. Valeu, ó. Beleza. Rapaziada, ó. Vamos explodir. Vamos até explodir o carrinho. Oh, então, Ele tá escapando. Ó, o aviãozinho aqui. Ó, o aviãozinho! Peraí, tem muito louco aqui, hein? Fortemente armado. E aí, onde que tem mais cara? É a caçada tio Agora é nós contra eles. Vamos ver se esses caras são é os caras mesmo. Foi desse compreto pro Ah, aí aí aconteceu essa treta. Beleza, ó. o caberninho adora Deus esse como expl... oh, é que tem esse Ó, de boi. Ó. Tem lock em cima, hein? É. Mas, onde é que tem. Oh, meu Deus, tem muito lock. Oh, meu Deus. Explode. Tiazinha do bem. É do bem, tiazinha, né? Beleza. Tem que sair, tio oh, O caverninha não sabia que tinha que sair, não Vem. avisa certo pro caverninha Tranquilo Rapaziada, é mana agora Ah, meu Deus Ó, oh, território Ó, oh, só a minha bloco oh. ó Ah, oh, bem do torcicolo dele Ó, meu Deus Tá bomba tá chovendo bomba, hein Fica esperto Beleza Temos que entrar no avião e ir atrás do cara, tio A missão agora é Capitão Boeing Lível... Ah, nível Lível 2 É, nível 2 Beleza, tem um avião e tem alguma paradinha ali dentro. Vamos simplesmente checar o perímetro melhor E Pode ser que rola umas munições de bazuca. O cabine altamente recomenda... Ba... Oh, meu Deus, do céu, tem um mestre aqui. Beleza, checar o perímetro aqui. Ó, oh, não trocamos a escopeta por nada. Calma aí, Jesus, estou tô procurando munição de bazucas. Fazer será que a gente vai achar munição de bazuca aqui? Rápido! Deixar aquele filho da puta sair impune. Eu posso pilotar se você quiser. É, é só chamar. Rapaziada, como que a gente liga pra esse cara, tio? Ó, oh, ó, rapaziada, é aqui, hein? Uhum. Me parece que o cara tá invocado agora. Vamos ver. Acho que a gente precisamos, Ó. Você oh. ajudou pela janela. Veja só o que você viu. Veja aí. Rapaziada, convoquei o cara, hein? Você já se esqueceu do que eu te é falei? de volta pro inverno. Isso, Você Vai no colo do capeta. É o que o, ca o cara era aeronáutico, gente. Vamos ficar esperto, hein. Ó. Oh, altamente zigue-zague,erson. Demos uma picada já, hein. Isso. Oh, meu Deus. Mas o cara é bom, hein. Vou ressoar, esse Loki Ah, meu Deus, Ai, vai furar toda a sua lataria, hein, Loki O cara é loupeiro, ele é loupeiro, mas o cabelo também dupa. Rapaziada, o cara não para quieto não, hein Ó, ó, ó, furada final Ai, que delícia o, o, o cara tá dando uns cuspão de tiro ali hein? Ih, ah. Loki, tá caindo O Cabernet vai te ajudar com as balas perdidas aqui ah. Rapaziada, ó, oh, ó, oh, vamos seguir o Loki Espero o caminho vai só filmar que ele adora essas adrenalina. Ele, ele certeza pula de paraquedas. Ó, ó. Oh, meu Deus! E aí, o que tem que fazer? Rapaziada, será que a gente fura ele? Ih, pegue! Como que pega o Loki? Rapaziada, será que, que vai pegar o Loki agora? Será que tem que esperar ele, ele aqui embaixo? É, ué. O que que acontece? O Caverninha vai pousar o calhambeque aqui, se você não se importa. Ó. O calhambeque tá cheio Olha, de. De... Aéreo, de fumaça? Já cai aqui na, na plantação de trigo mesmo, ó. Já sai pela asa de emergência. Escopetão na mão. Vamos vamo ver o que esse carinha vai querer falar. O Caverninha vai simplesmente dar uns bicudinhos só pra ficar esperto. Ó. Olha, ele já cai de... aqui. Ah, ele... ele cai de metralhadora! Ó. Derrotou um... o medo. Foi só uma escopetada no Loki. É sim.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 Tenha piedade da sua alma. <risos> Peraí, não morre rápido. Não? Rapaziada. Rapaziada, o, o, o cabernet queria arrancar o rinzinho dele e, e fazer uma pescaria. É o quê? Rapaziada, o cara morreu muito rápido. Ele não teve muita graça, mas tem dancinha. A gente. Ó. Oh. Rapaziada, comemorando. É só dizer a posição. Qualidade da misericórdia. O que que é como é. diretamente ao ponto. Rapaziada, só... o Céuzinho altamente estrelado e é legal, hein? É tudo do caverninha Beleza Rapaziada, vamos chegar entrando Vamos simplesmente... Ó, oh, é dentro, tio Já cai dentro Ó, oh, tem loco aqui, hein Ó oh. Tá procurando caverninha? Beleza Rapaziada, acho que ele encontrou, hein Ah, oh, meu Deus, vou... pega esse compritinho na mão, pega Bazuca não, tio Oh, meu Deus, aquele ali é bom Ele é bom Rapaziada, tem um cara ali altamente profissional, hein Capacete tudo é, Capacete tudo, mais. Beleza Rapaziada, bicada de longe, de momento Oh, meu Deus, esse cara é profissional, tio. Ai, meu Deus, peguei oh. a arma errada. Rapaziada, ele sente a escopeta, tem que sentir. Pô, já caiu? Já foi, Jéssica? Já acabou, Jéssica? Rapaziada, vamos simplesmente checar A bazuca tinha que estar tá rolando aqui, gente. Eu não tenho as munições de bazuca aqui não. Eu não altamente importante. O quê? Ah, meu Deus, tá de bandido? Tá procurando? Ó, oh, escopetão um oh, dele. Ó ele atira, hein? Atira. Pai, tá rolando umas bombas aqui. É bom a gente sair fora, hein? Tranquilo, vamos, vamos chegar entrando no perímetro aqui. Ó. não um soquinho no botão aí. Ó. Ó, o, ca, o ca, caverninha já hackeou o sistema. Já está preparado para entrar com a escopeta dentro desse local. Rapaziada, é, não, não vai ter para ninguém. Aqui. Ó. Pô, meu, tem, tem só quatro munições de escopeta, hein? Era melhor que eu ter, ter pego mais munição. Ô, meu Deus. Rapaziada, tá meio escuro aqui o negócio, hein? Tá é cagão. Beleza, os caras tá achando que tá de boa, tio. Eles não tá ligado que a cabine tá descendo com a escopeta dentro do, Nossa, do ninho deles. Pessoas, ou sem o Jesus. Beleza, tem um Loki aqui? Ó, dois Loki. Um pra você e um pra você, rapaziada. Ele tem capacete? Nada que quatro tiros de escopeta faça resolver essa treta. Beleza. Rapaziada, nesse meio tempo, pegamos mais munições de escopeta. Tem um Loki subindo aqui, tá escurinho? A cabine tá ligado onde os caras estão, tio. Tá, a cabine tem GPS de lock. ó. Ó, oh, ó, oh, um, lo um lock aqui Beleza, já foi, tranquilo Ó, oh, um lock aqui ah, Tem três locks, mata mais nada mesmo que isso mas As caixas explodem também, lock Não é de esconder atrás da caixa do o tá ligado, tio Ó, oh, vamos dar soco nesse lock Ah, não, peraí, ah, escopretão, escopretão Sobrou só mais um, ó Como é, né? Atirei, ó Mas o cavaleiro esqueceu o botão da lanterna grega Ele tá ligado, tem uma lanterna grega Mas o cavaleiro não se recorda mais tem loco aqui dentro, hein? Ó, ó oh, oh, Tá uma tortura aqui O cabernet vem pra salvar eles Escopretão na mão, escopretão na mão Beleza Rapaziada, vamos Vagarosamente checar O perímetro, hein? Ó oh. Vamos nada, de, vamos chegar voando <risos> Eu e você voando nos lock, ó Um lockzinho aqui, ó, um micudinho, só pra ficar esperto Tranquilo, tem mais lock aqui, hein Ó, tranquilo, do zóio Rapaziada, ó, ó, ó Esse aqui ele é forte Mas nada que quatro tirinhos no zóio dele Ó, escopeta. aí vaza qualquer tipo de capacete E mercadorias Rapaziada, ó, pega fogo E agora desliga Bota zóio, índio Rapaziada, ó, caiu, Beijando no amigo, hein Vale isso, tá, tá rolando, hein Beleza, pegando fogo aqui, caverninha. Pelo amor de Deus, hein? Rapaziada, temos uns tirinhos completos aqui. É mais ou menos o suficiente. Mão, ó, tá, tem Loki aqui conversando, hein? Ó. Rapaziada, vou dar um rock and nesse Loki aqui? Ó, vem por baixo aqui. Ó, ó. Mais ou menos assim, faz Rock and balls no escuro. Ó, tem outro Loki aqui. Beleza. Ó, esse aqui é prova de bala. Vamos ver se ele aguenta escopetada na cara. Ah, oh, meu Deus, o seu capacete fura, tio! Vamos <risos> ficar esperto! Beleza. Rapaziada, ó. Tanto de lock aqui. Ah, oh, meu Deus, -tão. A missão. Ação. Carregando aqui de boa. Ó, oh, tem lock aqui, tio. Oh, toda a parte, o tá ligado. Ó, oh, cai, tio. Cai. Ó, oh, meu Deus, os caras não caiu não, hein? Ó. Oh. Ô, oh, meu Deus, ele, ele quer fazer treta de escopeta, tio. Mais dois tiros, hein? Rapaziada, tem, tem lock escondido aqui. Vamos simplesmente checar bem esse perímetro. Quando essas portas se fecharem, o que sobrará ali nas paredes. Aqui, aqui embaixo vai, vai rolar uma treta maior, hein? Ô de de meu pô, Deus, Deus, cadê esses Loki? Rapaziada, tá, tá rolando aqui uns, uns saxofônicos? É o que? Meteram é o chifre é de é Capricórnio? É o é que? E é Matrimónio, é hein? É o que? Pô, o negócio tá altamente tretado aqui, hein? A tiazinha tá viva, tio, o cabine tá ligado, ó, ó já, já viu a pulsação. Acho que foi a última pulsação. Oh meu Deus, cabine, de tia. Eu do bem. É truta?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 Como assim, o caverninho vai fazer? Pode, pode ficar de boa. Pegue a sua pipoca, tiazinha. Uma cidade e assista as de escopretadas. Ô, de oh, meu Deus. É ela... Jeito de abrir os quartos e os Beleza, abrir os quartos e libertar os outros. O que que acontece? Oh, tiazinha, deixa o caverninho na frente que você, você só vai atrapalhar. Tia, você só vai deixar o caverninho mais lento. Ó. Oh. Um Beleza, assim. bica a porta. <risos> o caverninho tá ansioso pra bicar esses caras. Mexe aí nesse computador, tia. <risos> Ela vai abrir a porta, tio. Tio, é hackerzinha, ó. salvar uma cidade da sua lista de desejos? Ó, os caras colando, tio. Rápido. Ai, <risos> portas de emergência Isso. Rapaziada, é, beleza. Ó. Tem lock aqui, tem altos lock, mas antes de mais nada, vamos pegar os olhos deles precisamente, beleza? É, é só os aí. Ó, dá um carrinho, ó. Ai, cai, tio. Rapaziada, o do cabelo. O oh, merda, aqui é precisão, tio. Ó, ó. Ó, oh, vai tem um cara de rifle ali, hein? Vamos ficar esperto, hein? Esse cara colocou os caras de longe. Assim, Ó, ó, ó, entra e sai. Pô, ap, e volta. Ó. Oh. Oh, ai, bica de longe, tio. Volta! Ó, oh, meu, volta aí, tio. Oh, meu Deus, ele bico! Entra aqui, tio! Oh, ai! Oh, ele picou forte, hein? Beleza. Rapaziada, vamos pegar esse copo e mostrar para os caras. É, ele derrapa, tio. Eu curto você derrapando. Ó, tem um cara de rifle ali, mas a gente vai chegar pertinho dele Vamos trocar aquela ideia de escopretal bem pertinho com esse lock, ó, ó. E aí tio, eu tô escondido, o então que você vai deixar agora? Ó, dá carrinho tá Ó Ô oh, meu Deus, aí você tá de rifle, tio, o que você vai fazer com o rifle agora? Eita, você tá procurando? Oh. Tranquilo Rapaziada, fizemos a limpa neste local histórico aqui O cabelo é simples, a gente vai pegar um Cinco de cada um E continuar a patrulha, hein, ó como oh, eu peguei a arma errada, eu quero escopeta. Beleza. Rapaziada, me parece oh, oh, oh, oh. que o local é aqui, hein? Ó, oh, tá aqui dentro, ó. Oh. Adoro esse carrinho, hein? Ó, oh, dá, dá um soquinho e quebra a porta. Beleza. Obrigado. Ei, tiazinha. eu acredito que você tá aqui. Oh, meu Deus, o caverninho aí, pode ficar tranquilo. Vai ter muito mais churrasco mais pra frente. Deixa eu passar, tiazinha, pelo amor de Deus, de Deus, Deus hein? Antes que eu já bico de vocês, você fica aí mesmo. Rapaziada, vamos. Para o local 2, onde o Caverninha irá simplesmente soltar mais amiguinhos, hein? Caraca, oh. é é sério? É. Merda. Uma das sessões está conectada à outra sala de controle. Não posso abrir as fechaduras daqui. Recruta, encontre outra sala de controle. Beleza, tá encontrado. Abortar lançamento. E aí? Como é que faz o negócio agora? Vai, que pular lá embaixo, o que de de uma ponta? Do já de caí, tô de dentro, dentro de dando de carrinho, desce. ó Rap, infiltrado Oh, meu Deus, onde é que tá o CZDNet? Vem, Nenete, vem, troca ideia de perto pro caberninha Não vem, que é cagão oh, Ó, ó, é de capacetão, tio O caverninho adora esses capacetão, ó, ó, ó Não, meu Deus, já rola o Rock'n'Boll Já rola o zoinho oh meu Deus Beleza, tem mais loquinho aqui? Vamos ficar esperto, hein, ó, ó Beleza, já foi. Primo, também já foi pelas costas. Tranquilo, tá aqui? Rap! Rapaziada, ela tá com até faquinha nesse slot ó. Olha, olha uma facadinha ali, oh, ó. Oh, oh, meu Deus, machucou a perninha. Deixa eu te ajudar aqui, tio. Oh, oh, oh, oh. Que viagem é essa, velho? Beleza, rapaziada, estou calmo. Estou calmo, é simplesmente normal, tio. Esses caras pensam que vai bater no cavernê com uma escopeta e munição. Rapaziada, explica pra eles o treinamento Wanda místico do caverninha. Eles não estão ligados, Tranquilo, rapaziada. O momento agora é seguir essa flechinha grega, hein? Ó, 18 metros aqui, hein? Ó, aqui dentro, ó. Tem um painel aqui. Onde é que é o negócio? vai ter que destruir isso aqui, hein? Ó. É de oh, de tudo, de um preto, Beleza. Rapaziada, esse Controles gregos. Ó. Eu acho que é só escopeta, hein? É só escopretão. Escopretão destrói qualquer tipo de magnético, processadores e HDs. Ah, oh, mas o servidor já era, hein? Vamos foi esperto. Não, o tá aí, tio. Calma aí, tiazinha. Tô quase completando aqui. Ei, tiozinho, tá de boa? Ah, oh, beleza, não quer deixar estrada. Ah! Ó, oh, tem um loco aqui. Oh, Loki, firmeza! O seu zóio caiu, hein? Acabou de cair ah, ah, Tranquilo tem, tem uma... oh, Precisa de ajuda, tio Ó, ah, o de dentro do seu bundinho Dentro do bundinho desse logo, Beleza Rapaziada Ó, ó o Felipe Melo aqui, ó Ó, ah, aí cai Felipe Melo Quais esperto, Beleza Ó, volta pouco que destruir. Tranquilo Rapaziada, vamos voltar ao local onde estávamos Tá de boa tio? Escondendo? Ué, eu sou bom de esconde-esconde Você não tá ligado, hein? Ô, oh, meu, quer dar bastonzada do mal, tio. Esses caras são altamente bravos. Rapaziada, como que a gente volta Sim, lá, hein? Não oh, tem cordinha? De maneira calma e ordenada, né? Como tá com a cordinha, tio? Mano, eu tenho pular. Rapaziada, o Carmele é parkourista Carinha, também. Se vocês estão ligados nos agora. episódios anteriores, ó. É. Parkourista, tio. Fuck. Ó, será que a gente ia tirar naquele negócio ali, ali? Ó, Abriu uma rampa, grega. Tranquilo, pula. Agora já estamos ligados, hein? Ó, parkourismo. Tudo. VAP! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Ah, você quer ter que uma sessão por V. Ô oh, meu Deus, a tiazinha tá hackeando o planeta, hein? Vamos ficar espertos. Rapaziada, já estamos lá em cima, hein? Ah, cuidado. Não é uma má ideia. Recruta continue subindo. Quando chegar perto do topo, você vai ver uma sala onde aceita aguarda tudo o combustível e tanques de A Rapaziada, cai tudo. Vap. Oh, Rapaziada, tem um negocinho aqui, hein? Tem que tirar aqui, eu acho, hein? Ó. Oh. Ô, oh, caberninho. O negócio tá escurão aqui, tio. Vou ficar esperto. Beleza, agora é só pular lá, hein? Ó. Oh. Vamos dar um sozinho do olho só, só pra ficar espertinho, ó. Ó. Oh. Ô, os oh. carinha do nada. Rapaziada, momento seria estranho, hein? Ó. Oh. Vamos de boa, escopretinha na mão. Os locks vão surgir. Tem... Vamos, vamos checar. Ó, ó, ó. Só os aqui, aqui, ó. Ó. Oh. Oh. Aí explode tudo de way, beleza? Aparece, o cara vai seco, nunca vá seco na escopeta. Beleza, rapaziada Tem como explodir os negócios aqui? O adora a adora isso, é ó Ó, tiozinho, atirar, peraí Beleza Acho que a gente tem que explodir o negócio inteiro, hein? Tem, Fogo tem que arrebentar as bênçãos Beleza, arrebenta ele Bensei Tem outra bênção gigante aqui, hein? Ó, ó Negócio altamente explosivo, tipo. Oh, mas imagina o que faz com o cérebro dos caras. Beleza. Me parece que está todo benzido. Tudo oh, vai explosir. Estão pegando o oh, resto oh, dos oh. prisioneiros e saindo. Boa sorte, refúgio. Vai vejo lá fora. Passeada. vai ter loquinha aqui. Oh, Meu é Deus, kit médico, hein? Ó, oh, procurando caverninha. Achou. Beleza, tá de tudo tranquilo tira, deve ter Ó de perto de você. tem um botão aqui, ó É soco, tio Olha, Altamente escuro as paradas aqui, hein Negócio apelão, ó, um lock No escuro, nós acha, dois no escuro A chave, ó Agachou, levantou tem lock, ó Ah, meu aí, achou Fazer, é, vamos dar um carrinho aqui sair fora, hein Negócio altamente... Ó Oh, tem lock por toda a parte da carrinha aqui. Evacuação. Beleza, rapaziada. Não pode parar. tio. Ah, Acho que é difícil. Beleza, mesmo com a escopeta. Tá lotado de cara. É da volta. Oh. Oh. Ó, ó. É encontrar lock e picar. Ah, tem mais negócio aqui. Abri. Não há como escapar. Beleza, oh, e aí, tio? Ninguém escopeta contra escopeta. Porém, mas o negócio tá pegando fogo. você. gente. Onde é que acha o negócio, tio? Vai, Vai morrer com todos Tá aqui. nossa Nunca tinha visto nada Obrigado. parecido na vida <risos> Eu Sabia que o salvamos por algum motivo É nóis Nos deu o que pensamos que nunca teríamos de novo Esperança Estamos com você Porque der e vier Rapaziada, viu é, um Valentine? trabalho, recruta Pra mim você é quem está no comando agora? Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Rapaziada, tamo no comando, tio. Tamo bonito. Empresarialmente profissional. Oh, peraí, tio. E aí? Você é o próximo. Ó. Oh, um selo foi aberto. Meu irmão, John, era amado por poucos.